o hino da Cacolândia, é esse aqui, ó. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois, São Paulo à noite. O mundo se divide em dois, São Paulo à noite, o mundo se divide em dois, São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. Noite, divide em dois. Pra quem não me conhece, meu nome é Caux, muito prazer. Vou rimar o um outro mundo que ninguém quer ver. O mundo onde não se distingue, o amor da maldade, que ganha a vida quando escura-se nossa cidade. Procurando alguma coisa no chão estão na loja do crack curtindo sua ilusão o Cabeça e o inverso podem ser um calibre fatal Onde você se direciona do bem para o mal Ninguém arrasta ninguém pra lugar nenhum Você vai se quiser, cada um, cada um sabe o que faz Agindo de forma violenta vai encontrar a paz Pro seu espírito, pro seu coração Mente alucinada torna-se um turbilhão de decepção um bom viva um dia certamente E dê um carro, dinheiro Uma mirada da hora E sair desse veneno E que vive agora Aí a polícia chega, muda o real de novo Homens piscina, Segregando seu próprio povo Esculachando aquele menino Que vive na rua o sabor do destino Que pede a Deus que lhe ajude uma forma um dia, isso tudo mude São Paulo à noite o mundo se divide em dois São Paulo à noite o mundo se divide em dois São Paulo à noite o mundo se divide em dois São Paulo à noite. noite o mundo se divide em dois São 18 horas, com o ping, vem da Praça da Sé sabe como é que é? Hoje o um pivete que engraxou meu sapato me deu uma milha pra eu jogar no macaco e disse, tio, se você ganhar me adianta o lado, joguei Fiz a boa Fiquei com o Pivete que saiu rindo à toa Saiu correndo No maior embalo Foi comprar seus sonhos a 24 de maio Como é que um pião na galeria Tomar rapaziada no movimento como sempre fazia. De repente o um Aue corre, corre geral. O prédio está fechado, são os PM bando de tipo agapão Cansado eu é não um pivete sendo esculachado. Aquele mesmo pivete que encaixou meu sapato. A vítima chega e disse que não era ele. Pois a assaltou ela usava uma jaqueta verde. A multidão se aposta, que decepção. Está lá o Cold Saint John, noite, o mundo se divide em dois. Sou Paulo da noite, o mundo se divide em dois. Aí, irmão, se liga, pode crer, sua rima é muito louca e eu não vou desmerecer. Vou te fazer até uma